Olá turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Montseri e hoje estou aqui para poder mostrar uma continuação para vocês sobre as potências e as raízes. Nós vimos a introdução na última aula e agora vamos fazer algumas propriedades e revisar elas com alguns exercícios. Então vamos começar agora. Com as propriedades das potências. E lembrando assim que, tipo assim, uma vez que a gente tem que saber essas propriedades, a gente tem que fazer aplicações de exercício para poder não só decorar elas, né, porque é uma questão de decorar mesmo. Ok, então vamos lá. A primeira delas diz o seguinte: se eu tenho uma base A elevada a uma potência M, vezes uma base A elevada a uma potência N, o resultado disso vai ser. A elevado a m mais n. Daí a gente já vai ver o resultado disso tudo aqui em diante. Então vamos lá. A segunda diz o seguinte: a elevado a m sobre a elevado a n. Essa é a mesma coisa que a elevado a m menos n. O terceira a elevado a m. Isso depois sendo elevado a n, é a mesma coisa que a elevado a m vezes n. Só para poder lembrar, galera, é o seguinte, se, se alguma dessas operações aqui a gente não trabalhar aqui agora, nesse próximo exercício, vocês podem verificar depois, fazendo o seguinte conta, ah, se, a gente tem, se a gente quer poder verificar essa primeira propriedade aqui, para ver se ela realmente funciona. Então, se a elevado a m vezes a elevado a n, é igual a a elevado a m mais n. Bom, a gente pode simplesmente verificar um exercício simples, né? Se a gente pegar, por exemplo, fazer a seguinte, ah, se a gente fizer 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, isso aqui, 5 elevado a 2, nós sabemos que dá 25, Aqui também, 5 elevado a 2 dá 25. Se a gente simplesmente fizesse aqui a conta, 25 vezes 25, quanto que dá? Vou fazer aqui rapidinho: 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12, 2 vezes 5, 25, ok. Ok. 25 elevado ao quadrado Então, olha só Vocês podem reparar que é o seguinte A gente vê aqui que 25 vezes 25 Deu 625, beleza? Só que se a gente pegar agora E fazer o mesmo do outro lado da equação aqui, ó, Na outra igualdade Vamos ver o quanto que isso aqui vai dar Se a gente tem Então, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado Pela propriedade, a gente tem que isso aqui É a mesma coisa que 5 Elevado a 2 mais 2. Mesma coisa que 5 elevado a 4. Mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Correto? Então vamos lá. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5. 625 tá aí, ó. Chegamos na mesma resposta, então, tipo assim, muitas vezes se vocês não sabem se a propriedade é válida ou não, ou se você não lembra muito bem da propriedade, vai lá, pausa o que você estiver fazendo, se você for fazer a prova, um exercício, pausa, faz uma aplicação dela para ver se ela é válida ou não. Mas continuando, então, nós temos o seguinte: como nós vimos, a elevado a n depois elevado a m do lado de fora, é a mesma coisa que a elevado a m vezes n. Se tivermos a que multiplica dentro de parênteses b, e isso tudo sendo elevado a n, a gente faz uma distributiva do n para cada um. Então, a elevado a n vezes b elevado a n. Agora, se a gente tiver a mesma coisa que a dividido por b, e isso tudo sendo elevado a n, a gente também pode aplicar uma distributiva do n para ambos. Então, é a mesma coisa que a elevado a n, sobre b elevado a n. Bem, vamos fazer um exercício disso agora para poder ver se fixou, né? Então vamos lá. Para a gente poder simplificar essa expressão que tem aqui, basta fazer o seguinte. Então basta a gente fazer o seguinte. Uma ideia que eu sempre falo é, tente talvez expandir o máximo da equação que você poder aplicar de propriedade, porque uma vez que você expande o máximo, você vê o que você pode mexer ou não, e depois você pode reduzir. Então vamos lá. Como a gente já viu aqui na quinta na quarta propriedade, a vezes b elevado a terceira. Isso aqui é a mesma coisa que a terceira vezes b terceira. Vezes b a sétima. Aí agora, a elevado a terceira, isso tudo, elevado a segunda. Isso aqui é a mesma coisa que pela terceira propriedade, a elevado a sexta, 3 vezes 2. Agora isso tudo está sendo dividido por b a terceira e a a quinta. Bem, acho que a gente já pode fazer algumas coisas agora. Repara o seguinte: temos b a terceira em cima e b a terceira embaixo. Podemos cortar um com o outro. Agora o que, é que vai sobrar para gente? Vai sobrar o a à terceira, o a à sexta e o a à quinta. Como a gente viu na primeira propriedade, se a gente tiver uma multiplicação de mesma base e expoentes diferentes, basta somar eles. Então, isso aqui é a mesma coisa que a, a nona, 6 mais 3, 9, vezes b, a sétima. Isso tudo sobre a, a quinta. Bem, e agora a gente pode aplicar simplesmente a propriedade 2. Basta diminuir os expoentes. Então, eu vou fazer a simplificação desse a aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 9 menos 5 dá 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a quarta, vezes B elevado à sétima. Está aí a nossa resposta. Podemos também. Temos também as propriedades da radiciação. Né, que aí vai envolver as raízes. E para isso pode ficar um pouquinho mais complicado, mas é com prática de exercício que vocês vão ver que. Vocês vão gravar e vão poder talvez entender melhor. Lembrando sempre que. Se você não souber se aquela, aquela propriedade está correta ou não, pare e faça uma aplicação envolvendo números e vê se a igualdade continua ou não. Então vamos lá. primeira propriedade diz o seguinte. Raiz de n, onde x está sendo elevado a n, isso aqui é igual a x. Então se por exemplo, a gente tem raiz quadrada de 2 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 2, porque você vai cortar o os, os expoente de dentro, o índice de fora, agora temos a seguinte propriedade, é x a raiz de n, onde x está sendo elevado a m, nós podemos aplicar a seguinte distribuição, podemos pegar n que multiplica um valor qualquer, só que daí dentro temos que pegar o valor que já estava de dentro que era o m, e vamos também ter que multiplicar por esse mesmo valor que multiplicamos lá de fora, ou o mesmo vale para a divisão tá n aqui, m do lado de dentro, podemos fazer n dividido por p, só que dentro vai ter que fazer também m dividido por p. Beleza, aí por aí vai. Temos a terceira também, onde raiz de n por um número dado a vezes b, o que, que isso é? É a raiz de n de a vezes a raiz n de b, você meio que vai dividir a raiz. O mesmo vai valer para divisão. Se tem uma multiplicação, mas vai valer para divisão. Então temos raiz n de a sobre b. A gente pode pegar e dividir, isso fazendo raiz n de a sobre raiz n de b. Lembrando, galera, que um grande detalhe, uma coisa importante para ambas as propriedades que a gente está vendo agora, é que independente se a gente consegue fazer um caminho de ida, né, Se a gente consegue fazer, a gente está fazendo aqui. Raiz de N, raiz N de A sobre B se transformar nisso, a gente também consegue fazer o caminho de volta. O raiz N de A sobre a raiz N de B, a gente também consegue fazer isso aqui virar isso aqui. A propriedade é a mesma. Então, de um a gente consegue passar para o outro, do outro a gente consegue voltar. Bem, continuando. Temos o seguinte agora. Raiz N de a, a k número qualquer, isso tudo sendo elevado a M. Como vocês veem aqui, o resultado disso é Raiz n de a k vezes m. Você aplica uma distributiva ali dentro. Agora, raiz de n dentro, raiz de m de A. Isso aqui é a mesma coisa que n vezes m raiz de A. E a última, que eu considero acho que uma das mais importantes, onde raiz de n, onde A está sendo elevado a m, isso aqui é igual a quê? a elevado a m sobre n.